Clica na voz quando você quiser, DJ 30 segundos pra ele. Aperta o play! Vamos começar então, né, família? Aquele então assim, ó. Quem conhece que ele é assim, ó. Se tu ama, vem assim, ó. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita, grita, grita. O, e o, o, situando essa cultura como odeia de dura e grita Ele, não, ele, não. ele, ele, ele, ele ah, pode ir pra. Ei, Marley, sabe que eu cheguei Entendi né meu mano, meu time nem convoquei Mas com certeza o seu time é que você fidou Mas com certeza ele é que eu já lapidei De tanto que eu matei, de tanto que eu assassinei E olha só, no domingo chegou sua vez Não adianta vir de prata, cê não é guerreiro Entendi né meu mano, no máximo um frustareiro Mas dizendo, tipo um fazendeiro Porque você cria horta, eu chego com meus mano e pego tudo mesmo Cê não entendeu meu mano? Duplante, o que eu digo é hip hop de arte Coisa que você não entende e faz parte Entendi né meu mano, foi só um freestyle Pode vir fazer essa rima aqui de base E aí ele vai deixar meu chapa? Que 35 segundos para Marlin, vai que vai, vai que vai É, é tipo assim, ó, ó, ó, ó não tenho time, sozinho, eu encaro o B.O. O exército de freestyle se compondo por um homem só Você fala de vitória, você é mentiroso Mostra uma folha que você ganhou que tem meu nome lá Aí você vai estampar, depois você vai imprimir. Então é uma mentira, você vai se deprimir E na minha frente rima, você vai se redimir Fazer o que? Eu vou trincar seu crânio de tanto rir De você aqui, não adianta, você não tem freestyle não honrar o nome limpo porque eu tenho rima que eu Trago a ah, pizza é tonelada. Estourei a balança, né? Fim. Oh. Ah, qual era essa construção, papai! Cê viu? 30 segundos de resposta. Marley volta, vamos que vamos! A pé do play! Segura, essa minha adesão Falei balança, e o que eu tenho E a precisão pra te mostrar Quantos gramas que falta vacilão O seu talento passou por zero, zero vírgula Essa é a questão, mas mesmo assim considerável Eu segui na balável Eu sei que a sua construção não é estável Não sou chicubo aqui, maior Esse sabadão, você vai morrer do alto Dessa falsa construção, então jogue tijolo Esse reboco fraco O seu chão é de gesso, aqui você é opaco Você não aguenta porque Essa lírica e essa laje com tijolo e massa, eu vim cimentar e não adianta, é tipo um domingão então vamos bater feijoada, o mic na mão pra minha enxada, então bora pra construção Uou! <risos> Mano. E aí, Malik, vai deixar, papai? Ei, ei. 30 segundos para Malik, vai que vai, vai que vai Pode, Então, falou que eu não ganhei nenhuma uma folha com seu nome Vai com certinho até lá seus amigos Entende, né, meu mano, que você vem pra 019 Entende que esse aqui não é o seu distrito Entende, né, moleque, nesse improvisado Hoje eu saio com a vitória E seu nome não sai camuflado da derrota Entende, né, moleque Cê sabe que eu chego e te amasso Não importa a track, não importa o pet Você sabe que eu me atualizo E com certeza essa fita eu chego aqui e já finalizo Até porque meu mano eu só lamento Depois da sua derrota vai ser contada até por Chico Bento. Oh! Chico, Bento. Chico Bento Chico Bento Aí vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Marley oh! Barulho para Malik Marley oh! está na próxima fase, fase.